Boa noite, Angela. Muito obrigado por você estar me recebendo. Eu que agradeço essa oportunidade é, que você tem me dado para eu ter a minha voz na, na rádio falando sobre algumas uh, particularidades, sobre algumas curiosidades, né, sobre o direito e, e a gente poder ajudar. Eu agradeço. Muito bem, falar da rádio de tantos outros assuntos variados. Porém, quem é Angela Ângela Pontes, por Ângela Pontes? Ângela uh, Pontes, eu sou advogada, né? Uh, eu gosto muito de direito de família, eu acho que você já percebeu, né? Meus áudios são bem focados em direito de família. É, e tudo isso Sim. começou porque eu fui fazer um trabalho com crianças é, de abrigo e, enfim, isso me abriu vários leques. Hoje eu trabalho com, é, como voluntária, né? crianças de abrigo e também violência doméstica. Eu acho muito importante porque, de uma certa forma, a violência doméstica, ela acaba afetando as crianças, a família como um todo, né? Você falou sobre o trabalho voluntário. É, o, o, o, que te, o que te incentivou a trabalhar com as crianças, né? É, e num projeto interessante que eu estou vendo aqui, que é o Mulheres do Brasil e o Projeto Justiceiras. É, então, uh, quando eu iniciei. Uh, trabalhar com crianças, logo veio a pandemia, a gente não conseguiu concluir todo o trabalho, mas a gente já, já vinha há um tempo estudando sobre isso para poder trabalhar com as crianças, porque não é chegar lá no abrigo e, ah, vou, quero trabalhar e pronto. Não, a gente tem que fazer um cursinho, a gente tem que conversar com psicólogas, com assistentes sociais, né? E no abrigo, nos abrigos, que hoje não tem mais orfanatos, são abrigos onde ficam crianças, no máximo, até crianças até 12 crianças, né? E o que, que acontece? Essas crianças são tiradas dos pais, ou não tem pais, e vão para lá. E quando elas uh, completam 18 anos, elas têm que sair do abrigo, até tem alguns municípios, estados que têm uh, um, um abrigo para uh, os jovens, né, que vão de 18 a 24 anos, só que é muito pouco, não tem, uh, não tem desses abrigos suficiente para colocar todos eles. E, e o que, que acontece? Essas crianças saem de lá com 18 anos e muitas não têm para onde ir. E, não tem uma qualificação, entende? Então, o, o meu sonho é poder juntar, a, fazer uma parceria de abrigos com as empresas para poder qualificar essas crianças. Uh, o que elas quiserem fazer? De repente, sei lá, uma menina, ah, eu quero ser cabeleireira. Então, pegar um curso que, de cabeleireira e falar, oh, dá para você... Uh, dar o curso para essa menina, sabe, para eles terem uma perspectiva, né, quando saírem de lá. Porque muitos não têm. Saem e não, e não tem para onde ir, né. E por isso que, que eu entrei em, em tudo isso. E o Mulheres pela Justiça e Justiceiras uh, faz parte disso também, porque a violência contra a mulher é uma violência contra a família toda e atinge as crianças, né? Porque as crianças uh, presenciam tudo, né? E tudo que acontece com as crianças durante uh, a infância reflete na vida adulta, né? Então, dependendo da criança, ela pode ser um adulto uh, sem, sem iniciativa, que não consegue não consegue... Uh, é travado, bloqueado, né? Então, isso é muito importante para a sociedade, a gente ter uh, a consciência de que a gente tem que pegar as crianças e qualificá-las, uh, cuidar da, da, da cabecinha delas para quando elas se tornarem um adulto, elas serem produtivas, né? Senão, dá muito trabalho e é o que acontece... Oh, e é como tem acontecido ultimamente, né? Acho que em todo o país, né? É, Angela, como você mencionou a sua preocupação é, em relação à violência doméstica, tanto quanto à violência contra a mulher, contra né, o, a criança, é, quando foi que você descobriu que você... Você falou, olha, eu quero ser advogada para poder fazer a diferença em relação. O que, que te motivou a virar, ou estudar, se formar numa uh, exima advogada? Essa foi é, a motivação? Na verdade, eu... não, veio depois. É, na verdade, o que. Eu, eu tinha muita paixão por direito criminal, né? É, sempre achei muito bacana, ah, vamos prender bandido, isso bem lá atrás, né, quando a gente tem aqueles sonhos, né, e nós somos um pouco é, imaturos, né. E aí eu entrei no direito e conforme você vai estudando, eu, no caso, né, conforme eu fui estudando e vendo a realidade de tudo, eu falei, não, criminal não é não é o meu, a, a minha praia, né, e, e aí conforme você vai estudando as matérias, uma é mais legal que a outra, enfim, aí começa a fazer estágio, né, e, e, e se abrir para o mundo, né, começar a ver as, as dificuldades, onde elas estão, né, foi, foi aí que, foi estudando que eu, que eu vim mais para esse vídeo, mas uh, a violência doméstica em si foi quando eu já estava formada e comecei a trabalhar para a Defensoria Pública, né, é, que, que, que vem muitos casos de família para gente, né, e aí a gente começa a, a ver a, a dificuldade, de todo mundo, das mulheres, das famílias, das crianças, eu falei, não, vamos, a, a, a gente tem que, que tentar arrumar tudo isso, né? Eu trabalho também de voluntária para o Serave aqui em Campinas, o Serave, ele é um serviço de reeducação para agressores que foram apenados por algum crime de violência doméstica, né? mas que já, já é. sofreram um processo, enfim, e já, já cumpriram a pena. Por quê? Por que isso? Porque ah, na minha cabeça não adianta só a gente culpar os homens, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo e mudar a, a visão dos homens, porque a gente vive numa sociedade muito machista, né? E, por incrível que pareça, ainda muito, muitas igrejas elas criam a mulher e o homem como se a mulher devesse a obediência ao homem, e não é assim que, que as coisas têm que ser. Então, como eles são doutrinados assim, aí quando a mulher faz alguma coisa que ele não goste, né, aí é onde tudo desanda. Né? Eu acho que isso. Um casal tem que ter a parceria, o respeito, né? Um tem que respeitar o, os gostos, o jeito do outro, e, e é assim que a gente vai conseguir, né? Então, eu, eu comecei a trabalhar de voluntário no Serave, eu sou a única advogada, eu sou curiosa, ah, os outros são ah, psicanalistas, psicólogos, terapeuta mas como eu gosto muito de psicologia, e também quero contribuir, e eu estou lá com eles, e tentando ajudar, e, e assim, em Campinas, que é onde eu moro, isso começou, uh, já faz um tempo, tivemos que parar, todo mundo teve que parar na pandemia, mas em São Paulo, na cidade de São Paulo, que já tem há algum tempo, uh, pelas, pelos dados que a gente olha de lá, 60%, 70% dos homens não voltam a cometer a violência, entendeu? Ah, ele é bem voltado é, para ele. eles, são, eles são condenados pela justiça a cumprir uma pena. Ou porque bateram, enfim. Eles cumprem a pena. E aí o Poder Judiciário, eles mandam para a gente, né? É, é como se fosse assim... Uma pena a mais, mas não é, mas, mas tem que cumprir, você entendeu? O juiz manda para a gente, eles têm que cumprir o, o curso, como se fosse um curso, né? E, e quando eles saem de lá, alguns saem com uma outra cabeça, porque são todos homens, é um grupo de reflexão, então eles vão fazendo um bate-papo, né? No começo eles ficam meio assim, eles são durões e tudo mais, só que conforme vai passando o tempo, um escuta a história do outro e o, um vai... Eles vão refletindo sobre o assunto, entendeu? Então é bem bacana. Seria quase uma, uma terapia, na verdade, não é? Isso, isso. É um grupo reflexivo, é bem, bem bacana, é uma terapia. Um confronto com si próprio e com a situação que se cria. né é, bom, ainda dentro dessa, dessa, dessa área, família, né, uh, hoje nós estamos com al algumas questões, baseado ainda no, no país berço da democracia, né, os Estados Unidos uh, tendenciando para a questão do aborto Qual é a sua visão como pessoa em relação a essa questão do aborto é, no país mais democrático, ou pelo menos pseudo, né? E também, recentemente, há uma situação próxima aí no nosso país, é, sem os detalhes, mas qual é a sua visão como mulher? E mãe, né? É, e essa, Esse é um tema muito complexo, né? É, eu não tenho uma visão é, só, porque eu, como advogada, é, a gente tem que olhar cada caso isoladamente, né, é, por que que ela quer abortar, qual, né, qual, qual que foi a situação, é, porque, assim, é, a lei criminaliza o aborto provocado, né, porque aborto é o aborto, pode ser o aborto natural. A lei criminaliza, inicialmente, só que permite em alguns casos, né, que é no caso de estupro, é, se for comprovado que o feto tem alguma anomalia cerebral, é, e se tiver, é, se, se estiver colocando em risco a saúde da, da, da mãe, né? Então, são alguns casos específicos, mas é, é muito é, é muito complexo, por quê? Porque a sociedade é muito grande, nós temos pessoas que pensam diferentes e diferente e tudo isso uh, é influenciado pela religião por princípios né, por valores uh, princípios da ciência então é todo um contexto é bem complexo por isso que as, uh, as, as ideias se dividem né tem gente que não que acha que já a vida na concepção, quando o espermatozoide vai se junta com o óvulo, tem gente que acha que é ali, que começa tudo. Algumas pessoas acham que só quando começa a se formar todo o sistema neurológico. E tem pessoas que acham que é só quando a criança nasce. Então, você vê, é muito, é muito diversificado, né? E, então... Por isso que tudo tem que ser é, levado à justiça, porque as pessoas não conseguem ter um consenso e tudo tem que ser analisado caso a caso. Né? Mas, assim, a princípio eu uh, sou contra, mas é óbvio que tem situações, por exemplo, é muito difícil para uma mulher que, que, que é estuprada, depois de, daquela violência toda, você pega... É, a força, né? E de repente descobre que tá grávida, né? É, eu não, não consigo me colocar no lugar de uma mulher que, que de repente teve essa violência e depois tem que gerar a criança e tem que ter que olhar para aquela criança o resto da vida e lembrar daquilo tudo, sabe? É, é muito complicado, não dá para a gente julgar, né? É, ainda, ainda dentro da sua. Área. É, você me falou uma coisa um pouquinho lá atrás é, você quando era criança, você gostava de brincar com boneca ou não? eu nunca nunca gostei de brincar de boneca eu gostava de ter as minhas bonecas, é minha provo... irmã gostava de brincar de é boneca, e eu montava tá? toda a casinha e aí ela brincava e eu ficava só olhando eu gostava de brincar na rua, né? Geralmente é assim, né? Mas eu te fiz essa pergunta por um seguinte, que momento que você descobriu quando ainda criança é, ou percebeu que, olha, eu vou para o direito, eu quero ser advogado. Porque quando é uma criança, o que ela quer ser? Ela quer ser para os meninos bombeiro. Hoje não, né? Hoje todo mundo quer ser youtuber. Antigamente era ser jogador de futebol. Hoje é ser youtuber conhecido. Mas, e as meninas? Antigamente sonhava com o um príncipe encantado, outras que professora. A Ângela queria ser advogada quando não brincava com, com as bonecas, ia brincar na rua e já fazia lá suas averbações, as suas averbações, os seus questionamentos, ou não? Foi ali que você descobriu? Não, eu queria ser médica. Eu queria ser médica e cardiologista. <risos> só que é, quando a gente vai <risos> crescendo, estudando, é, a gente vai amadurecendo, estudando e conhecendo o mundo, a vida, é, a gente vai mudando, né? É, eu já quis ser psicóloga também, e, e, só que eu gostei muito do direito, e, e aí eu fui para o direito, só que eu ainda... Tem um pezinho na psicologia. Tanto que, bom, o advogado, ele é um pouco psicólogo, né? Eu, como trabalho com direito de família, que entender a gente recebe aqui né? o casal, a, é, as pessoas, e a gente tem que conversar, tentar conciliar. É, uma coisa que eu não, não gosto de fazer é falar: não, deixa comigo, eu vou resolver, a gente vai acabar com aquela pessoa. Não, eu acho que a gente tem que primeiro tentar conciliar. Se não tiver jeito mesmo, fazer da melhor forma para as duas partes, porque são duas vidas e, e muitas vezes tem as crianças no meio, e, e como eu, você já sabe, criança para mim é muito importante, as brigas têm que ficar fora, né? As crianças não precisam saber de tudo isso, né? E, então, um, quando eles vêm para cá eu tenho que conversar com um, com outro, a gente chegar a um consenso, né? Mas se chegar para mim e falar assim, ó, eu não quero nunca mais que, que ele veja meu filho, eu falo, não, não é aqui que você tem que vir. que, que, que não. Procurar Comigo outro não. advogado, porque assim eu não trabalho. Não, não. É eu, O que eu percebi é que você trabalha em prol da família, em prol do bem-estar, mas muitas vezes não é só do casal. Eu, eu acredito que você visa muito a criança, criança, o filho, os filhos, né, que é a parte inocente, de onde que eu tive o prazer também de ver você numa live, com outros dois profissionais, um de, de, do direito também, e o outro da parte da psicologia, né, se eu não me engano, né, terapia, e vocês falavam sobre a alienação parental, ou seja, eu vejo que você se empenha bem, eu vou depois falar o porquê que estou dizendo isso, e olha, cuidado, porque se você não estão se dando bem lembre sempre que no meio de vocês tem um terceiro que não pediu para entrar nessa confusão e não afã de querer machucar o outro vocês vão Exato. criar e a... um trauma na criança alienação parental né é, é. a criança é... porque assim não é regra a criança pode olhar e não ligar mas como a gente sabe, cada um é de um jeito e a criança geralmente absorve tudo isso porque ela ama os dois, né? Ela foi criada pelos dois com todo amor, todo carinho. É, claro que às vezes há exceções, mas geralmente é assim. acontecer, isso quer dizer que a pessoa que cometeu isso é a pior pessoa do mundo, é um criminoso e tal. Para a gente é ruim porque ser traída não é legal, mas a gente tem que pensar que ele é o pai ou ela é a mãe da criança e ela sempre tratou ele com muito amor. A gente não tem que, que privar a criança do pai ou da mãe, entendeu? E isso quando chega lá na frente, que, começa, que ele cresce com todo esse trauma, ele pode ir, é, ir para as drogas, ele pode ter depressão... Uh, são, são várias coisas que podem acontecer, entendeu? Aí o adulto nunca consegue fazer nada na vida, né? Mas tem, que, tem criança que não liga e toca a sua vida, mas a maioria tem reflexo, sim. Angela, e como que é ser advogada? Porque você mexe com uma situação bem complexa, problema dos outros, e não é problema de e lá e tirar um fio de cabelo branco e tá tudo certo. É um problema complexo, é, a lei jurídica, né, detalhes e tudo mais. Como que é lidar com esse tipo de situação que é um trabalho? Como que é ser uma advogada, mãe, esposa e ter tempo ainda para falar, agora eu vou cuidar de mim. Como que é lidar com tudo isso? Porque tem dia que eu acho que você pega casos que realmente abalam, né, mexem com a... Como, como que você lidar com isso, psicologicamente falando? É, hoje, como eu sou mais madura, é, eu consigo... Eu sempre tive esse espírito conciliador, entendeu? Então... É, Ainda bem, que, ainda bem que eu não fui para o mal, né? Porque senão eu ia manipular para o mal, mas enfim. É, a maioria das vezes eu consigo conversar com as pessoas e deixá-las um pouco mais tranquila, né? Antigamente, é, eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente é muito impulsivo, a gente se envolve mais emocionalmente. Então, conforme a vida vai passando, a gente vai tratando de, de forma diversa, né? Hoje, assim, é claro que não dá para a gente separar tudo, né? É, eles falam ah, advogado não pode se envolver emocional, mas é impossível, em alguns casos, a gente não se envolver, né? É claro que a gente fica no nosso cantinho, ah, temos que ser imparciais, né? Mas é, às vezes é o, eu sofro um pouco ainda, sabe? Mas eu consigo, hoje em dia, eu consigo controlar um pouco mais. Eu vou te fazer uma pergunta, talvez, eu falei que não ia fazê-la, mas capciosa O profissional do direito, de alguma forma, ele tem, ou ele pode, é, manifestar, você falou que não pode manifestar, muitas vezes, se envolver emocionalmente. Mas e quando ele se envolve sentimentalmente a ponto de externar isso em prol de uma pessoa ou de alguém ou de uma causa ao qual não deveria se manifestar? Do, do que eu trato? De um poder um pouco mais superior? Então, como, como que é isso? É, o ativismo, o advogado, o advogado pode fazer isso? É, é, é que assim, varia muito da pessoa, né? Por exemplo, eu, eu lido eu defendo, né, lido com violência doméstica, faço parte de justiceiras, atendo as, as mulheres, e são casos, assim, que você, a gente nunca imagina que aconteça, parece que só tem em filme, mas existe, né. É, mas o que, que acontece? A gente tem que se segurar, né, é, por exemplo, eu tenho bastante colegas que que crucificam um homem, eu não estou defendendo, tá porque eu acho que quem, quem bate, quem espanca, tem que uh, mesmo ter uma pena, porque uh, isso não se faz, né? Todo mundo sabe que não pode bater, não pode matar, né? E aí vem aquela, aquela parte da pessoa que ela sai do controle e acaba fazendo uh, besteira. Então, eu tento... Uh, neutralizar essa minha raiva que eu poderia sentir do, do homem, entendeu? É, e por isso, né, que, que eu até fui pressurável, eu não tenho raiva deles, a gente tem que tentar resolver o problema, né, porque se a gente só ficar agredindo, agredindo, agredindo, ah, porque o homem é isso, porque o homem é aquilo, a gente não consegue resolver o problema, né, a gente tem que fazer eles pensarem, né, por que, que eu por que que eu bato? Né? Por, por que, que que isso me deixa num estado tão uh, descontrolado a ponto de eu querer bater? Né? Eu acho que isso que a gente tem que fazer, tentar, é, porque não é só homem, existe casos de mulheres também que cometem violência violência doméstica, violência psicológica, mas de, de qualquer forma a pessoa tem que parar, pensar por que que eu faço isso, qual é a necessidade que eu tenho, né, será que eu não preciso é, procurar uma ajuda, porque isso não é normal, né, então é, é isso que, que eu penso, tem que despertar a cabecinha da pessoa, por quê, para ela entender o porquê, e procurar ajuda, e não fazer mais, porque tá errado, né. Você falando assim, você me traz um, uma pergunta que eu achar com ela. Isso não seria, então, o que está faltando dentro dos lares? Que a pessoa fala assim, olha, na escola não se dá educação, se dá ensino, o que eu também penso. A educação vem de casa, vem de berço, né? mas o ensino vem da escola. Está faltando nas, nas escolas, no termo geral, esse tipo de ensino, olha, é, vamos ter civilidade, vamos ter educação moral, vamos saber como lidar com o que você... Por que, que seu pai sai de casa, sua mãe sai de casa, vai trabalhar, e o que é aquele papelzinho que ele chama de dinheiro, porque você não sabe o valor daquele papel, mas quando o pai está bravo, a mãe está triste, porque aquele papel ou é pouco ou não está comprando muito. Você não acredita, então, que para evitar esse tipo de situação, de pegar pessoas que a, a esposa, é, tem também casos contrários, tá? mas lá atrás na escola, se não der, se a, esse tipo de educação, olha, vamos, você vai ter uma educação financeira, uma educação de moral, não é moralismo, moral, olha, você tem direitos e deveres, você tem que saber respeitar e, e o respeito, né? O que, que você pensa sobre o que poderia ser feito nas escolas para evitar esse tipo de problema no futuro? É, é, quando eu estudava né, na escola, eu estudei num colégio de padre, é, e a gente tinha educação moral e cívica, nós aprendíamos sobre valores, sobre respeito... É, e tudo mais as pessoas hoje em dia acham que isso talvez seja uh, esqueci o nome agora uma arbitrariedade que como o colégio militar eu acho isso bem bacana porque as pessoas têm que aprender que tem hierarquia o pai tem que ser acima do filho, entendeu? Não estão no mesmo patamar. Eu tenho que respeitar meu pai, eu respeito meu pai até hoje, e, e hoje em dia eu vejo que as coisas estão um pouco fora do controle. Mas voltando à escola, é, o, o que eu prego é que a gente devia ter educação financeira na, nas escolas para aprender a lidar com o dinheiro, para entender o que significa o dinheiro. Né? Alguns estados lá nos Estados Unidos Eles têm a uh, educação financeira E quando alguns chegam aos 18 anos Eles têm até uma poupança O que eu acho isso muito bacana sabe Ter essa, uh, essa intimidade com o dinheiro E com o que fazer com ele Porque o, o que, que acontece aqui no Brasil Parece que uh, algumas pessoas elas uh, alienam um pouco o filho Porque ah, falam, ah, a criança, a criança não entende nada A criança entende muito Se a gente uh, ensinar as coisas para ela Ela entende, ela é muito esperta né? e, Então eu vejo, por exemplo, você está aí no Japão né? O Japão, ele é um sonho, né? como educação meu irmão morou 19 anos aí, ele me conta várias situações, a gente vê as situações também ah, pelos noticiários, e as crianças aí, elas ajudam a limpar a escola, né, é, o que eu não acho de mérito nenhum, eu acho que elas têm que entender por que, que a escola é, tem que estar limpa, isso, isso é, é educação, é... é como fala? É o social, né? A gente tem que. Nós vivemos em comunidade e nós temos que, é que tratar assim. Por exemplo, meu irmão falou. Que, sim, meu irmão falou assim que no Japão, não foi só ele que falou, que eu tenho meus, meus primos que moram aí também, que é, certa. Sei lá, alguma semana a comunidade pega todo mundo fala assim: vamos limpar essa praça hoje pelo menos na cidade dele era assim. Aí todo mundo vai lá e limpa a praça, sabe? E aqui não, aqui todo mundo reclama, reclama, reclama. Ah, não, ninguém faz nada, ninguém faz isso, mas o que você está fazendo para melhorar, né? É... é uma regra, é uma é o regra. O Se uma... seu, irmão, seu irmão, passou. Se irmão passou uma informação correta, só uma regra no Japão, não é só numa cidade, é o Japão inteiro. Então, você isso é viver em camin... comunidade. Isso. A gente chama aqui de cumincan, um, um local certo, você reúne os moradores da rua e um dia X específico, vocês saem e vão fazer limpeza. Ou seja, é, plástico, garrafa pet, é, e tem um dia também de arrancar os matos. Aí vai ter o um dia que você vai ter que ir lá em palco, hum. um lugar que todo mundo gosta de ir nas festas. Mas ninguém gosta de limpar. Oh. Aí você fala assim, tá, mas por que isso? Se eu tenho um tal já para limpar. Porque se você não limpar lá, você não limpa o seu. Se você limpa o seu, você não gostaria de ir para o lugar sujo. E se você vai num lugar, ou não vai, independente se vai ou não vai, você está pagando por aquilo. Na fábrica, se você não tem serviço, você vai fazer limpeza. Onde Sim, ele isso? falou isso para mim. Falo. Na escola. Eu, eu tô te mencionando isso para você ver que você não tá errada. Educação moral e cívica não é educação de dar lição de moral e pôr a pessoa num tipo de uma repressão. Não, é para você viver em coletividade. Exato, exatamente. Eu, eu escutei um desabafo de um professor aqui, que é professor do Estado, e ele foi exonerado, por quê? Ele falou assim que ele... Uh, ele, ele no final ele tentava educar os alunos, né? Ele falou assim: que teve uma vez que, porque assim os alunos chegam, a classe está limpinha porque alguém foi lá e limpou no final da aula. Ele falou assim: era papel para tudo quanto é lado, papel no chão, papel amassado no chão. E o que que ele fazia? Ele fala, falava assim: quando vocês chegaram aqui, estava tudo limpo. Então, nós não vai sair ninguém enquanto vocês não recolherem todo, toda a sujeira que vocês fizeram, né? E isso foi indo, foi indo, gerou a exoneração dele. É, é uma coisa que não dá para entender, sabe? Ele está tentando mostrar para as crianças é, a forma certa, né? E aí ele recebe várias reclamações dos pais... E, e, sabe, então é, é desde lá de trás, sabe? Os pais não são educados para isso. Ah, meu filho não pode, sei lá, passar um paninho na mesa. Mas desde quando isso é demérito, sabe? É, é, é meio. Eu, estranho falo todo mundo, eu falo que todo mundo quer ir no restaurante ser servido, mas poucos querem servir. É, não é demérito nenhum, sabe? Todo. Não, é demais, não, não vejo Angela é, só mais uma questão na, na, nessa, nessa questão de, de seu olhar clínico é, ativismo judiciário o que, que seria essa palavra onde você acha que ela poderia ser evitada para constranger menos o Poder Judiciário. É, o ativismo judiciário que, tá em, que, que estão falando muito hoje, é por conta de algumas decisões né, que têm sido tomadas, que, na verdade, ultrapassam a, a alguma coisa que está escrita na lei. Né? É por isso que está dando esse problema todo. Só que o direito, ele... Ele é muito interpretativo, ah, dependendo do caso, ah, cada juiz entende de uma forma, por isso que tem recursos para o tribunal, depois recursos para o superior, para o STJ, e depois recurso para o STF, dependendo da matéria. Né? É... Você tem alguma, algum hobby? Tenho. Eu jogo Pentebol. É... Sou Joga. presidente da Federação Paulista de Pentebol. Sou árbitra também. E sou árbitra da Liga Internacional. O ano passado eu fui para a Orlando arbitrar o Mundial lá. E é uma coisa assim que, para mim, é muito gostoso. Tá. Quando fala pentebol, do que nós estamos tratando? o alvo É. O que é um paintball? O paintball, ele é um esporte. É, na verdade, a gente, nós temos três modalidades, tá? O que é jogado lá fora é o speed, é, porque é um é uma forma mais uh, é a forma mais rápida, né, de jogar. Nós temos o cenário que é o que tem e geralmente em campos comerciais aqui onde tem os carros, uh, pneu, tem as casinhas, é bem bacana de jogar. Agora, o speed é um pouco mais restrito, né? É, é, o, é o que a gente joga no Mundial lá fora, é, o speed é o, é, o, é, o, é o que mais se joga ultimamente, né? Mas, é, enfim, uh, nós temos, nós não chamamos de arma, tá bom? São marcadores, que uh, são, possuem um cilindro de ar comprimido para eles poderem ejetar a bolinha e a gente acertar o adversário. Né? É, são bolinhas de tinta, a de casca dela é de gelatina. É de gelatina. Então, quando ela bate gelatina, no né? oponente, ela estoura e a tinta mancha a roupa. Isso quer dizer que ele está eliminado. Quando é que surgiu a sua paixão pelo paintball? Eu não faz muito tempo, viu? Eu sempre quis ter um hobby, tentei de tudo. E quando foi em 2014, começo de 2014, tem um pessoal que joga paintball aqui na, nos prédios abandonados e tal. Vamos lá, você vai gostar, né? E, e aí a gente foi jogar e nunca mais eu parei. É, me envolvi na federação já em 2015 e nunca mais sair, né? Esse